Conoces o Centro Integrado de Operações de Frontera e outros programas de em La triple Frontera? Desde TEDIC e em aliança com a Organização Data Privacy Brasil, realizamos uma investigação para visibilizar o CIOF, um programa de seguridad localizado em Foz do Iguaçu, no Parque Tecnológico de Itaipu. O CIOF é um projeto brasileiro de segurança pública que centraliza informações de vários órgãos de segurança e inteligência em um único banco de dados para combater o crime organizado na fronteira. Ainda que ele tenha sido inaugurado em 2019, se sabe muito pouco sobre o seu funcionamento, quais atores e quais países fazem parte e como é que se dá a coleta e o tratamento desses dados pessoais. Entre os principais achados, podemos afirmar que a adopção de programas como o CIOF serão a tendência. Concretamente, existe um aparente entusiasmo na en lógica da centralização da informação, assim como na transnacionalização do programa. A evidência aponta a numerosas invitações realizadas a instituições de inteligência e segurança paraguaias para a nominação de um representante permanente do CIOF. A base de dados do CIOF é de responsabilidade da Secretaria de Operações Integradas, também conhecida como CEOP. E embora essa base de dados seja restrita ao centro, existem algumas situações em que esses dados podem ser compartilhados com instituições externas. Ainda assim, o CIOF não possui um documento de política de privacidade, e também, ainda não existe qualquer ato administrativo que regule a coleta e o tratamento desses dados. É importante destacar a relevância do CIOF el escenario internacional. Ele mesmo tem inspiração direta nos Center de los dos Estados Unidos e durante a construção do CIOF se realizaram visitas aos Estados Unidos para compreender o modelo de segurança. Assim também, a investigação evidencia um de da União Europeia em promover programas de centros integrados como o CIOF e através de programas regionais de cooperação como Eurofront e o Pacto. A gente convida você a baixar essa pesquisa, disponível nas páginas da TEDIC e da Associação de Pesquisa do Data Privacy Brasil. Esse é o primeiro trabalho de uma série de trabalhos conjuntos que buscam dar visibilidade aos programas atuais de segurança na tríplice fronteira. Fique atento e atenta às nossas redes para mais informações sobre essa e outras investigações.